Foi feita uma pesquisa aqui referente a, a, a negócios e tal Sim. Então os internautas aqui mandaram um monte de perguntas aqui E vamos ver se você consegue decifrá-las, beleza? Ok, vamos lá Ó, O pessoal está perguntando o seguinte Quais as modalidades para a compra de um imóvel? É, dentro do meu trabalho, que é essa consultoria financeira, que é uma consultoria especializada, nós damos para o cliente várias opções e dentro disso traçamos a melhor opção para o perfil do cliente. Então temos que considerar que cada cliente tem um perfil, cada família tem um perfil e tudo depende do poder aquisitivo, poder de parcela, quanto essa família pode assumir. E o principal fator aí é a questão da pressa, é a questão da urgência, tá? E lembrando que muitas vezes essa urgência, ela é só psicológica, ela não é uma necessidade, ela é psicológica. Então, dentro de tudo isso, nós trabalhamos para dar a melhor solução. Pensando nessa consultoria, o que, que eu falo com os meus clientes? Então, eu vou mostrar as opções. Quais são opções que nós temos? A primeira delas é a compra à vista. Então, é o cliente que tem o dinheiro para comprar e ele vai se descapitalizar para comprar este imóvel à vista. tá? É, em todas as modalidades, existem vantagens e desvantagens. Então, na compra à vista, que pode ser algo muito bom, ela também tem as suas desvantagens. Então, né, nesse atendimento personalizado, nessa consultoria, é isso que nós mostramos para o cliente, quais são as vantagens e desvantagens em se descapitalizar e fazer a compra à vista de um imóvel. Tá? Essa é, é a, essa primeira a primeira opção. opção né? Isso. A segunda opção que nós trabalhamos e orientamos os clientes <risos> é o fazer uma poupança para adquirir. Então o cliente faz uma programação e nós acompanhamos tudo isso de forma que ele consiga juntar esse recurso suficiente para comprar. Mas veja, nós temos um hábito no Brasil que é o de não poupar. Então, a cultura brasileira, né, a cultura brasileira ela é muito mais do gastar, do imediatismo, do cartão de crédito, do cartão de crédito do que efetivamente o poupar, tanto que é uma pequena parcela dos brasileiros que tem o hábito de poupar, que sabe poupar, que sabe investir. Então se a gente faz um planejamento para o cliente que por é, 25, 30 anos ele tem que muitas vezes poupar dentro da capacidade financeira dele... É um tempo muito grande para o cliente ficar poupando todos os meses, juntando determinada quantia para chegar no imóvel. Então é um prazo muito extenso, desanima, cansa, é, qualquer dor de barriga, qualquer imprevisto, as pessoas gastam esse dinheiro, né? Uhum. então acabam não chegando no objetivo que efetivamente é a compra do imóvel. Acabam abortando daí, né? Exatamente. Então o sonho do imóvel, que é o sonho hoje de quase 90% da população brasileira, ele se distancia. E cada vez mais, justamente pela falta de organização financeira que as famílias têm em contexto geral, de modo geral. Uhum. tá? Então, essa é a segunda opção. A terceira opção, e muito conhecida, que é a que você citou, e as pessoas vão para o imediatismo, é o financiamento, financiamento bancário. bancário. Né? Então, o que é o financiamento? É pegar dinheiro emprestado do banco para comprar um imóvel, de forma imediata, de forma rápida, e pagar ao banco este valor num prazo longo, num prazo estendido. É... Qual é a vantagem do financiamento? É simplesmente pelo imediatismo, mas também na consultoria a gente vai orientar se vale a pena esse imediatismo, se faz sentido, e nós mostramos de forma... É, muito especial de forma muito específica quanto custa um financiamento, uhum. porque normalmente os clientes não fazem a conta, não sabem, simplesmente assinam um contrato porque querem no imediatismo a casa própria. Uhum. Então, esse é o meu trabalho: é uma consultoria especializada a fim de dar a melhor opção. Então, nós mostramos as opções e damos o caminho da melhor. Uhum.